A sífilis congênita é um problema que preocupa a todas as entidades que cuidam da saúde no país. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, é, detectou alguns meses, fez inclusive uma carta de alerta, junto com a Febrasgo, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre o tema. Eu acho muito importante que o órgão máximo da saúde no país, o Ministério da Saúde, reúna as entidades médicas, as entidades é, que estão relacionadas à saúde pública é, em prol desse tema, quer dizer, na solução definitiva desse problema no país. O Ministério da Saúde está corretíssimo em unir-nos em prol desse, da resolução desse problema.